Aí, pessoal, como é que ficou o piso do apartamento aí? O chão dele, fora os dois banheiros, nós quase fechou. Ó. Isso aqui é a cozinha. Ficou faltando aquele pedacinho aí, ó, pra nós fechar o chão dele. Vem pra vocês verem como é que ficou o trabalho aí, ó. Ó. Olha os recortes de portal aí Ó Dos dois lados Olha a sala aí pra vocês verem como é que ficou Ó Aí pra vocês verem ó. A sala aqui é bem grande hum. mesmo Graças a Deus aí não encontrei complicação em lugar nenhum. Do mesmo jeito que nós começamos, nós saiu com o piso. Aqui nós já está com o serviço praticamente concluído. Se eu não me engano, foi aí em 5 dias 85 metros de piso eu não fiz a medida não, mas é, eles comprou 95 metros, aí nós ficou faltando só aquele pedacinho da cozinha lá, né? então vamos pouco, que falta 10 metros ainda, lá não dá 10 metros não, mas vamos um que dá isso Vou fazer um vídeo aqui, mandando um abraço aí pro amigo aí, Franz Rezende aí valeu pela dica aí, ó, que eu te pedi no Whatsapp Aí, ficou legal, ó. Muito obrigado aí, deu certinho aqui. Foi legal até, ó. Bem justinho, só o descontinho do rejunto. E é isso aí. Só agradece. O que é o curso legista? Nós gravamos, pessoal, nossa metodologia de trabalho